Shalom Caso ou laços de alma emocional e intimidade sexual Os perigos do sexo proibido O que é, que é um caso emocional? É uma forma de infidelidade que envolve o desenvolvimento O desenrolar de um forte vínculo o laço de alma emocional com alguém fora do seu relacionamento legal. Muitas vezes isso acontece sem o conhecimento ou o consentimento eh, do parceiro ou da parceira. Você pode compartilhar seus pensamentos e sentimentos mais profundos com essa outra pessoa a quem tu desenvolvestes um laço Uh, emocional de alma passas a confidenciar-lhes os seus problemas e frustrações e passas também a buscar uh, apoio ou um ombro amigo nesta pessoa você também pode fantasiar sobre ele ou sobre ela sexualmente mesmo que nunca coloque em prática estas fantasias um caso ou um laço de alma emocional pode ser tão prejudicial quanto um caso físico, se não mais. Pode corroer a confiança e a intimidade que são essenciais para um relacionamento saudável. Isso pode criar até um sentimento de traição e ressentimento em seu parceiro ou sua parceira que pode se sentir negligenciado ou negligenciada e substituído por outra pessoa também pode aumentar o risco de um caso físico pois a conexão emocional esse laço de alma desenvolvido pode levar à atração e tentação sexual por que que as pessoas têm casos ou laços de alma emocional, porque é que elas desenvolvem esses laços, esses casos emocionais, porquê? Existem muitos motivos possíveis, tais como sentir-se entediado ou entediada, ou insatisfeita com o seu relacionamento atual, ou como buscar emoções e novidades novas, novas aventuras, desejar... Ou desejo de validação e atenção dentro do atual relacionamento Ela não, não encontra este, esta atenção, esta validação do parceiro ou da parceira Então ela tenta ir buscar lá fora ou ele Ter necessidades emocionais ou sexuais não satisfeitas dentro do relacionamento Então a pessoa parte para ir buscar lá fora ter má comunicação ou habilidade de resolução de conflitos. Não conseguem resolver seus próprios conflitos dentro do relacionamento. Isso também faz com que ela ou ela vá lá fora buscar alguma aventura. Ter baixa autoestima ou se sentir insegura no relacionamento. Ter traumas não resolvidos ou problemas de apego do passado não, mal resolvidos e a lista vai. Seja qual for o motivo, um caso ou um laço de alma emocional não é uma maneira saudável de lidar com seus desejos pessoais ou relacionais. É uma forma de escapismo que evita enfrentar os problemas reais e trabalhá-los com seu parceiro. É também uma forma de desonestidade que viola os limites e as expectativas do seu relacionamento. Como você pode prevenir ou terminar um caso ou um laço de alma emocional? Como é que você deve ou você pode prevenir ou até mesmo terminar este laço de alma que está a querer ir longe demais? Aqui estão algumas dicas. Como você... Pode prevenir ou terminar um caso ou laço de alma emocional. Aqui vão algumas dicas. Primeiro, reconheça os sinais de um caso ou laço de alma emocional. Como gastar mais tempo e energia com outra pessoa do que seu parceiro. É um sinal. Esconder um mentir sobre suas interações com estas pessoas fora do teu relacionamento. É outro sinal. Sentir-se culpado. Ou na defensiva. Em relação a estas pessoas. Que nós temos comunicado. Fora do relacionamento. É outro sinal. Compará-los favoravelmente com seu parceiro ou parceira. Ou ter pensamentos sexuais. Ou sentimentos por eles. Também é outro sinal. se Esta lista de sinais ali, uh, tiver a fazer morada na sua mente, é sinal de que já esteja a acontecer ali algo de laço. Há um laço emocional eh, estabelecido. Você precisa quebrar o quanto antes. Reconhecer o impacto do seu caso, o laço uh, de alma emocional sobre você e seu parceiro é muito importante. Seja honesto consigo mesmo sobre por que, é que está tendo um caso laço de alma emocional e o que está, o que, é que você está a perder em seu relacionamento com relação a este laço de alma desenvolvido, estabelecido na sua vida. Seja empático com os sentimentos e necessidades do seu parceiro, seja responsável por suas ações e escolhas, corte o contato com a pessoa com quem você está tendo um caso, um laço de alma emocional, corta logo. É, é, bloqueia o Facebook, bloqueia o Instagram, bloqueia o WhatsApp, corta qualquer contato, porque isto não te faz bem, não é bom. Exclua o um número desta pessoa do telefone, endereço de e-mail, contas de mídia social, né? Facebook, Instagram, Whatsapp e por ali vai. Evite qualquer situação em que você possa encontrá-lo ou ser... Tentado a contactar essa pessoa com quem você desenvolveu este laço de alma emocional. Explique a eles que você está a encerrar o caso um laço de alma emocional e que precisa se concentrar em seu relacionamento. Reconstrua a confiança dentro do teu relacionamento e a intimidade com o seu parceiro ou a sua parceira comunique-se aberta e honestamente com eles sobre o que aconteceu e como você se sente ouça suas preocupações e emoções sem ser defensivo ou desdenhoso peça desculpas sinceramente mostre remorso arrependimento por feri-los expresse seu compromisso e amor por eles. Procure ajuda profissional e espiritual de um pastor, de um homem de Deus, eh, se for necessário. Trabalhe para melhorar o seu relacionamento identifique os problemas subjacentes que, levaram ao caso, que te levaram ao caso ou ao laço de alma emocional e resolva-os juntos. Encontre maneiras de apimentar seu relacionamento e trazê-lo de volta, a paixão, aquele fogo, aquela emoção que vocês tinham antes deste laço que adentrou ali no, vo no vosso meio. Passe um tempo de qualidade juntos com o seu parceiro ou a sua parceira e faça coisas que ambos gostem. Viagem. Demonstre apreço e afeição um pelo outro. Apoie os objetivos e sonho um dos outros e por ali vai. Soma e segue. Caso laços de alma emocional e intimidade sexual são dois aspectos do sexo proibido que podem ter sérias consequências para você e seu parceiro. Eles podem prejudicar a confiança no vosso relacionamento, o respeito e o amor dentro do vosso uh, relacionamento, que são essenciais para um relacionamento saudável e estável. Eles também podem causar culpa, Vergonha e arrependimento por si mesmo Portanto, é importante evitar casos ou laços de alma emocionais e intimidades sexuais fora do relacionamento E em vez disso, focar no fortalecimento do relacionamento da vida a dois né? No fortalecimento do vínculo com o seu parceiro ou a sua parceira é muito importante Importante, eu fico aqui por, por hoje com este, é, é, esta dica. Espero que lhe tenha ajudado, tenha despertado alguma coisa, tenha lhe abençoado. Em nome de Jesus, Shalom.